Não, se quiser ficar aqui dentro do carro, ô oh, parecido, hoje já dia 8 de agosto, Oito. o ano tá passando depressa, não tá? Tá sim, passando depressa mesmo, rápido, né, mas com surpresa pra gente, né, Aparecido? Vixe, muita surpresa. Você viu da Lúcia? Vi. Puxa, que coisa triste, né? É, coisa de louco. É, a gente tem que... Bom, dia, a mãe e filha. A mãe faleceu, depois a filha, né? Não deu, ah, eu não deu nem um mês. É. É. Nem um mês. É. Ah, e deixou saudade, viu? Deixou, Porque mesmo. a Lúcia. É muito querida. É, é muito querida e ela era uma é. pessoa. E a Lola também. A Lola, muito. Né? Todas as, as duas. Eu muito na minha mãe antigamente, quando a minha mãe era bíblica, aqui na Santos Pereira. A, a sobrinha. Sobrinha. É, é, sobrinha da minha mãe. Sobrinha não. da sua mãe. Ô Aparecido, tia Lola foi uma campeã, né? 94 anos. Foi. Quem é que da sua família que viveu muito? O seu pai, né? Não, o seu tio. 92. O tio, o tio Francisco também, o tio Chico? Coisa, se eu não me engano, foi em 94. 94. É, a espanholada vai longe. <risos> e, e o Aparecido tá aí. É só foi. ficar firme, Graças né, Aparecido? Deus, Deus. eu peguei um resfriado muito forte. E não podia pegar. E por isso que eu estou meio agasalhado assim. Mas ontem eu fui no hospital. E de que... Aqueles dias atrás eu tirei... 10 um dias tirei caixinha do pulmão. E ontem outra vez. Porque o médico disse que eu não posso resfriar. Infelizmente é o que mais pega. Aliás, nem sarou. Nem sarou. O oh, parecido... Ah. E o, e o comércio está melhorando? Está melhorando, se Deus quiser vai melhorar, né? Porque as coisas parece que estão caindo um pouquinho, né? O combustível ficou mais barato aí, é, ajudou. Pedir a Deus que as coisas cheguem no seu lugar, nos seus devidos lugares, né? Essas coisas ruins fujam do nosso planeta, né, Ronaldo? É, o, o povo tem que ter essa liberdade de trabalhar e ganhar o seu dinheirinho. Isso foi cair. no mundo inteiro. Foi. Se no Brasil não está muito bom... Outros países pior ainda, né? É. é a notícia que a gente vê, né? É mesmo da economia do Brasil, tá muito boa, comparando é. com outras, Nós né? estamos no melhor país do mundo. Brasil. Isso aqui, bem administradinho, não tem para ninguém. É só não roubar, né, parecido? <risos> Tem que manter a, a, a, não a linha. essa palavra pesada, mas é É, é desviar verba, é desviar. né? desviar. A, a gente não pode descuidar com isso. Porque o pessoal, é. o pessoal pensa que chegou lá, é, é dono, né? É propriedade. Então tem que zelar das é, coisas dos desigual, outros. Né? desigualdade, né? É, aí fica é muito... Fica muito, uma, muito mesmo. Muito desigual. É. Mas é, é, nós estamos aqui de passagem. A gente tem que fazer um trajeto bonito, reto, né? Pra gente Mas, deixar a saudade. Tudo isso ainda não estamos no céu, no melhor é. país do mundo. Melhor país do Só mundo. Só pode falar quem já conhece um pouco da Europa, né? É. Mas vai dar tudo certo. Se Deus quiser, isso aqui vai ser. O campeão do mundo. <risos> é o campeão. Ô parecido, você fala assim, mas a, a, a sua descendência, o seu grupo, saiu de lá bem fugido por causa de guerra, né? Foi. É isso mesmo. Vieram muitos italianos, espanhóis. espanhóis né? Os três países que mais vieram para cá foi espanhol, italiano e português, né? Português. É. Aí depois vieram os outros, os imigrantes, né? É situação da Segunda Guerra, né? Primeira e era mais... Aí... bastante gente também, E o Brasil né? era um país da... acolhedor. Na Alemanha? Né? É. Sempre foi o alemão, eu sou alemão. Então... 1837. Chegando aqui, chegando no sul também. 18... Que a, a imigração é mais antiga, né? A... Você nasceu Ale... que ano, Ronaldo? Eu, eu sou de 52, mas meus, os meus familiares vieram em 1837. Aham. Vieram bem antes, né? Os erígeos... Os, os italianos be... e espanhóis vieram na década de 1900, não né? mais ou menos. É, né? Né? no início do século passado. É. Né? Se formando aqui, e vieram como o caso do, do, do, do vô Mané Posse, né, e os outros vieram criança, né, viajaram... É. A minha mãe também veio da Espanha, já com três anos. Com três anos. É, e já meu pai nasceu aqui no Brasil. É, é muito difícil, e era uma viagem perigosa, era né? Era até um pouco escondido, né? Refugiado, né? Refugiado. Eu li, eu não sei aonde, tá aqui, eu, eu não posso afirmar aonde, que era, eles traziam um pouco de mercadoria para dizer que era para os inglês ver, era fiscalização. E na hora que, fim o, entrava o fiscal, eles escondiam as crianças, né? Para não eu tenho uma história da dona, a dona Rosa Marques, ela falou assim, eu não quero voltar lá não, porque a gente, a gente tem que esconder a escola, jogava lençol, jogava as coisas em cima das crianças e tinha que ficar quietinha lá no fundo do navio lá, né? Por quando entrava o fiscal. É Deus que protegia, né? É Deus, é Deus, que, Deus protegia. que protegia. Né? Além da, da, de, é. de, de, de, de fazer Senhora. uma viagem meia é absurda. Que Proteger. Chegando aqui com vida e saúde. Né? É, senhor. O aparecido, foi bom a gente conversar. A nossa vida é um voo. É verdade. Você lembra quando você começou aqui Sim. vendendo banana? Na época, não tinha, na época não tinha estufa para fazer a banana chegar no... no não no... tinha, não. Fui em tambores, em tambores e protegia mesmo, para não entrar nada, nada de ar, era assim. Pra Agora voltar. hoje temos os, tudo é preparado certinho, as químicas tudo aprovado é pela aqui na sua, sanitária. É, né? Aqui no seu supermercado, você compra banana aí da região? Ele deixa... Compre. É a melhor banana que tem, né? Compre sim, bastante. E... Parece que os outros supermercados não gostam de, de madurar banana no seu estabelecimento mesmo. A gente muitas vezes tem um pouco, bastante, conversa com o produtor, fala, será que você não pode vender um pouquinho aí na cidade? Falou, ninguém compra. E eles trazem aqui, fica satisfeito. Isso é bom. E o pessoal é. gosta. E, e Banana verde também comprar e, amadurar, e madurar em casa. É. dá em casa é assim. A meio compra uma, uma penca madura, outra verde. Isso. Pra, e vai, é, vai chegando devagarinho. É isso aí. Tá o bom, parecido. Bom. E a Nene, a neguinha, como é que tá? Tá bom. Sou irmã. Dói um pouquinho as pernas, mas é normal a idade, né? 89. E... 89 já. É. Parabéns, viu? Eu eu tenho uma, um... Sempre tem alguma coisa na idade que passou de 80, né, Ronaldo? Ah, o, o, a máquina começa. Ah, começa a gastar as peças, ah, né? Aí, aí precisa de, é. de algum cuidado Agora, especial. Eu e ela, né? Vocês dois, né? Dos irmãos. Irmãos, de seis irmãos, estamos em dois. É o Quinca. Foi embora o Joaquim, Joaquim. O Nídio, que é Norival. O Titim, que é Norberto. E o Zezinho. O Zezinho, o Zezinho que foi mais chegado, porque ele ficou na cadeira de roda é, no final. Mais de 30 anos na cadeira de roda. Mais de 30 anos. Eu já estou com 35 de cadeira. É. Foi pouco tempo, diferença as caso do É, duas, é né? muito pouco, né? Estava é. muito perto. A, é. O meu acidente foi primeiro e depois o dele, é. o Zezinho. Mas a, a, a vida vai ajustando, né? Vai. ou Parecido, tem uma expressão lá da minha região que fala que no andar da carruagem é que as abóboras se acomodam, né? <risos> Aí é. É quando ia buscar a abóbora da palhada, né? É, cada ia um colocando vai lá, né? balança pra lá para cá, vamos é. procurando é. o lugar dela. E a vida também é assim, né? É a mesma coisa. A gente vai tomando os esbarrão e levantando e tocando para frente. Chega lá, levam leva um, um escorregão é lá isso aí. e vai tocando a vida. Vai tocando, isso é bom demais. É bom demais. Muita história para contar, né? Você que lida com pessoas aqui no comércio, mais de 50 anos, né? 60 anos. No comércio? É, muito. Comércio, mais... Eu, quando eu mudei da roça para a cidade, eu tinha 15 anos. Agora eu com 84, são 69 anos no comércio. 69. 4 é de empregados e 65 por conta. Autor. Graças a Deus. O bom de Franca, é muito bom. Ajudou a gente sempre. O lugar que eu tive era um, um privilégio de Deus mesmo para todo mundo gostar da gente gosta né? Graças a Deus. Oh, oh, oh, oh, Aparecido, você também fez por onde? Porque o seu exemplo de trabalho, de honestidade, de seriedade, porque você sempre valorizou o freguês. E o sempre. freguês é que te sustenta, né? É. Agora que a gente tá andando menos, né, devido algumas coisinhas, mas se o freguês chegar aqui no caixa, eu quero uma cebolinha, que um real, vou lá e busco o maior prazer. Dou atenção é. igual... Dou atenção do pequeno até o grande a mesma coisa. É, e, e ele percebe e isso ele e cumprimenta a minha gente, estando sentado ali na frente toda hora. Graças a Deus, né? Tem gente. Passa gente lá e... E, é. e. quer contar história. É porque dá atenção a todos, né? É, dá atenção. Isso é muito é. importante. O Supermercado São Paulo. E eu tenho umas gravações bonitas do um Aparecido lá no circo. circo. Ah, lá deixou virar. saudade, deixou né? Deixou saudade. Me falaram que dissolveu o circo, né? Não sei se, porque aquele aquela exemplar de circo, muito grande, muita despesa e sem show, né? Como é. É que viveu. A, a, esse período da pandemia, é, os artistas sofreram muito, Sofreu. e depois esse pessoal que faz show também, banda de música, Isso. e não tinha, né? E circo agrônica. mais prejudicado. É, o circo foi muito prejudicado. Eu tive é. conversa com o pessoal. Você, na nossa que vida, boa, nunca tinha. rapaziada boa. Nossa é. Senhora. O pessoal alegre, né? Nossa E senhora. vinha trazer alegria para a cidade. Oi. Olha, tiveram aqui, quis conhecer a gente. Olha, saí lá do, do shopping aqui, só para conhecer a gente. Só, graças a Deus, é uma alegria muito grande para a gente, né? Tá... E lá também eles foram. Onde eu estava. No espetáculo, né? É... Você vai ver esse vídeo aqui e depois eu vou postar o Aparecido lá, recebendo uh, toda a atenção uh, dos artistas lá. E foi muito certo. bonito aquilo. Foi né? muito bonito o... mesmo. O palhaço. Lá, fizeram um, uma propaganda danada da gente sem é. olhar um, um réis. Um réis. <risos> É, e foi muito bom. Aparecido, um abraço para você. Eu oh, te agradeço. Ronaldo. Eu fico muito contente. E eu fico mais contente de você vir aqui e ver a gente. Registrar esse momento. Hoje é. é um dia frio, né? Tá frio. É. Eu peguei um resfriado muito forte. Ontem eu estive no hospital, tirei o exame de raio-x, graças a Deus, o mão tá limpo. Foi só uma... um resfriado forte, com muita dor no corpo, tudo. Até eu pensei que fosse ter que mas não, não não, graças a Deus. Medicou ontem bastante, tiveram umas horas lá. Agora já está bom, estou tá só um pouco com um rotidão, né? É. Mas pela minha idade, por tudo que aconteceu, estou no céu. Você está no céu. Parabéns. Tá no céu. Deus abençoe e abençoe a sua família também. Viu? Eu vim trazer o moço também. aqui comprar o também. Reinaldo. Tá o Ô, Reinaldo, aqui, fica aqui do lado do Aparecido ali. Para lá. O seu mal sei lá com o Aparecido. Quer que eu vou lá? Quer que eu vou lá? É, Não... vou, que vou de é vai de lá, lá então. O Aparecido faz questão de. de né? Ele tá andando aí. Eu vou ver se. Aí, ó, Reinaldo, fica aqui e fala pra ele o que, que ele representa pra essa cidade. O que o Aparecido representa? É. Ué, representa tudo pra Franca. É. Aí, ó. Uma das autoridades máximas. <risos> Autoridade máxima. Ô oh, oh, Reinaldo, oh. o Aparecido é primo oh. da minha esposa, tá bem? Vou, vou falar uma coisa do Aparecido, eu falei pra ele, vou falar pra você. Você falou pra ele, pode falar pra mim Quando ele ficou doente, eu orei muito por ele. Que coisa Todo boa. Todo mundo orou pra gente, Oi, Deus, Deus acolheu, graças a Deus estamos aqui. Aqui eu disse, por tudo que aconteceu, eu estou no céu. Tá no céu. Está é no céu. Oh. Isso, o Aparecido, é por causa da sua amizade. Você é, é amado amizade, por essa cidade. A amizade, a bondade dele e a importância que ele tem na vida das pessoas. A importância. E aí, é. é. você está falando igual a deputado, Você é candidato? Não. O Amor Aparecido é um ídolo francano. Tudo bom? Você está forte, é, aqui. Todo mundo gosta de você. Ah, graças a Deus, a gente agradece. Olha, eu te falei, eu te orei, eu te orei com você com vontade. Então, é com essa. amor, carinho, é. coração. É, é, ué. É isso aí. Gente, valeu, meu, aparecido.